Fala pessoal aqui do canal Quintal Verdinho Aqui ó Estamos arrancando aqui essa mandioca Essa mandioca aqui tem mais de um ano tá? Daqui a pouco eu trago para vocês aqui o, Ela aqui quase já arrancada Fica atento no vídeo aí Aproveita, se inscreva no canal Aciona aí o sino da notificação Assim que a gente fizer a postagem de um vídeo Vocês já estão atentos aí já E não esqueça daquele like Aqui, ó. Mandioca com mais de ano. Né, Pantado aqui. Olha o tamanho da, da raiz da bichona aí, ó. Tá tendo esses pênalti, ó, vovô. Hum? Tá vendo esse espinho ali? É roxa, né, Gabriel? E a caça dela é bem roxinha. Vai pra lá, pra não aqui, gente. Aí, aqui pessoal, como eu falei que a gente ia arrancar o pé de mandioca. Aí, ó, esse pé de mandioca já tá com mais de ano, né? E como aqui a terra não é muito macia, então a gente não consegue arrancar ele de forma natural, né? Tem que fazer o uso da enxada, né? As raízes são muito. Muito grossa e também muito profunda, né? Essa mandioca aqui, ó, ela é com a terra bem macia, ela cresce bastante. Inclusive, a gente com um, um pé que fica no outro canto do lote ali, onde tinha uma, um barro mais macio lá e deu muita raízes de mandioca e muito grande também. As, as raízes né? daqui a pouco a gente volta com, com, com as raízes mais expostas e o tamanho dela para vocês verem. Olha o Rapaz, o bicho tem lá pra baixo. Olha aqui os passarinhos mansos aqui. Nós estamos mancando a é, mandioca. Ele vem aqui é pertinho. Mansinho, ó. aí Olha <risos> onde eu tô aqui. E onde ele tá ali. Ó. E o passarinho? E o cabelo? É, o passarinhozinho. Esse é mansinho. Tá... aqui pessoal, ó. acabou de tirar uns mandioca aqui, né, aconteceu um erro aqui na no celular, que nós gravamos com o celular, eu pensei que estava fumando estava na sessão de fotos aqui, mas tá ok, aqui a gente vai, daqui a pouco mostrar para vocês que é as mandiocas que a gente já tirou aqui, ó, o tamanho dessas aí, ó. aí, tem um outro pé para tirar ali, se vocês quiserem saber o nome dessa mandioca aqui o que, que nós fizemos para ela ficar com essa raiz desse tamanho aqui ó deixa nos comentários aí e se vocês souberem também o nome coloca aí mas no próximo vídeo a gente for tirar outro, aquele outro pé lá ó outro pé de mandioca ali a gente vai falar o nome, desse, o nome dessa mandioca aqui né? e vamos falar o que, que fizemos para ela dar essa mandioca desse tamanho e dessa gostura também né mais raízes aí de mandioca só que aí como aqui a terra que não, é, não, não é tão macia fazer... não é muito dura né então ela não, não consegue crescer muito porque quando é uma terra bem macia tipo mais areadazinha, essa mandioca cresce muito mesmo a gente chancou um pé pouco tempo no outro, canto, tá no outro canto ali e lá deu umas raízes Ai, bem mais maiores, e mais do que essa daqui, ó. muitas raízes também porque a terra também era bem mais macia, tá olha. A, a bicha é duro né, Senoca? É. Ixi, é. hein? É. Tá gravando tá manda essa raiz né? A, a, a bicha vai lá tudo. Também. Vai. Vai lá pra dentro. Ah! Tá bom. Aqui, pessoal, ó. Essa mandioca aqui, ela, ela entrou com a raiz bem mais pra dentro, lá, ó. Então tá dificultando muito, né, a gente, arrancar esse restando essas raízes aqui, ó, mas nós vamos chegar até o final dela. É, bicha grande, hein? Essa aqui é? Só tem no sete que é a grande. Pelo é menos grossa ela, bicha é, né? É. ó né? uhum. lá, ó, o trem, ó. Vem onde, ó, o caramucho. Olha o onde, ó, bobo Aham. Ele vai te moer depois. Rapaz, que bicho é dura, hein? Oi, Zé. fazer as mudas? Fazer as mudas, né? Não, aqui vem mais uma, mais duas, mais três, mais quatro. Aí, ó, que eu sou dessa mundial. Bom, hein? Sai, Gabriel, do meio. Gabriel. Não posso te ajudar em nada agora. E aí, Gabriele? Aqui, pessoal, para vocês que não sabem onde que é a nossa horta aqui, né? Por enquanto, a gente tá arrancando os pés de mandioca, né? Vai arrancar depois o pé de abóbora para poder iniciar. Não chega grosso isso, não. de raiz ali ainda. Né? Agora tira as outras. Aí a gente vai iniciar a horta aqui. Né? Só dando um tempo mais as chuvas aí, mas a gente já está uhum. preparando os canteiros ali já. Então a gente fica aqui em Aparecida de Goiânia. Para quem conhece aqui, a gente fica próximo do Garavelo ali. que Na é divisa de Aparecida de Goiânia com Goiânia. Para quem acha que não tem como fazer sua horta na cidade ou no quintal, acompanha aqui o nosso canal que a gente vai mostrar para vocês como fazer a horta no seu quintal, na sua cidade. aí, e é para você ter Olha, minha mãe está dizendo que até no vaso você pode plantar. No vaso tanto faz vaso de plástico, vaso de madeira, né? Mas que a gente vai fazer a nossa horta orgânica no quintal aqui, ó. É, saiu ó. tudo. Esse quintal aqui vai ser usado. Ó. É uma isso aí. Aqui, pessoal, o pé de mandioca aqui, onde, ela, onde ele era que teve que fazer uma cratera monstro aqui para poder arrancar todo o pé de mandioca. As mandioca estão aqui, ó. Olha, ó as belas raízes de mandioca aí, ó aí daqui a pouco a gente vai cortar as bichinhas coloca na panela, nessa né? não é, é, só deixar a bichinha aí partir Pera pro abraço, aí. né? é isso aí pessoal então tchau, tchau, fica com Deus aí até o próximo vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aí né, e no comentário fala aí se você souber o nome dessa mandioca, mas se você não souber no próximo vídeo que a gente for arrancar outro pé de mandioca ali a gente vai deixar lá o nome do, da, da mandioca e já falar o que, é que fizemos para ela dar uma raiz desse tamanho aqui. ó Dá um tchauzinho, Gabriel. Tchau! Já ficou bom para estender a roupa? É mesmo?